Rara, se tu quiser recuar, tem um pistol direito muito forte aqui pra tu ficar. E eu vou pegar de esquerda ó, ó, futeu. Ele passou pro pixel lá, mano. Fudeu, tô morto. Pega o de direita aqui, vem, vem, vem, Harry. Não, não, corre dele, deixa ele achar que ele é bom. Mano, eu vou abrir de pixel tá nele, quer ver? Não, não, ele tá no pixel, ele tá parado lá, igual é um pão. Fica eu aqui na né? direita, alguém pico, aqui, pico. que eu vou ficar. Isso, Beb, é isso. Fica aí, fica ele mesmo. Fechou. No de esquerda aí, com coisa, se eu trembalar em mim, tu consegue amassar. Faz o seguinte, fica vocês dois aí que eu vou, eu vou dar clear aqui 100%, pra vocês ficarem suaves fica, fica aí embaixo, fica eu aí fico embaixo. embaixo. A matou mais um, a matou mais um. Boa, o boa, tá irmão. Preta. Amassou, lindo, maravilhoso, amor que da minha fala, vida. Você que é fala, que então, fala, cara tá milha. de preta? É o seu nessa, não fale assim dele. Eu vou jogar, jogar um cama de aqui. <risos>